Finalmente ano novo, eba! 2022 chegou e esse ano começa com o um lançamento de animes incríveis, entre eles, a on Titan. É agora, meus amigos, com esse lançamento da segunda parte da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, vários sites de anime chegaram a cair. Mas depois disso, todo mundo conseguiu assistir o episódio. Agora é o momento em que as pessoas vão ver as atrocidades que o Eren vai fazer e vai mandar um Eren matou, foi pouco. Então vem comigo e vamos acompanhar de perto o desfecho dessa história. Eu sou o Sumeno e hoje vamos dar uma olhada em como está essa incrível obra de arte conhecida como Shingeki no Kyojin. Mas antes disso, me diz aí o que você acha do Eren. Você faz parte da facção Yeager? E comente se você também é Tatakai. Agora vamos pro vídeo. O anime começa chovendo pra porra. Rapaz, vocês vão pegar uma gripe ficando nessa chuva, hein? Toma cuidado que tá todo mundo ficando gripado ultimamente. Enquanto isso, a Hanji e o Levi estão lá esperando o Uber pra eles poderem voltar pra casa. O Levi tá todo lascado ali no chão. O rolê ontem foi doido mesmo, hein? Porque o cara tá muito acabado. O Uber demorou tanto que até ficou de dia. Oh, levanta aí, mano. O Uber chegou. Hum, tô não. Tô não o que, porra? Depois disso, o Ziki aparece lá no meio daquela fumaça todo peladão. E ele mostra pra rapaziada ali que além do bestial, ele também é o portador é do colossal. Uai. Enquanto os caras estão lá admirando a peça do homem, a Ranji pega o Levi e dá logo uma fuga. Aí os caras vão lá conversar com o Zeke, e depois de todas as explicações, ele se junta à facção Yega e começa a ir de encontro com o Eren. E ele vai peladão mesmo, foda-se. Depois disso tudo, pula pra opening, que por sinal está maravilhosa. A abertura desse anime nunca decepciona. Agora mostra a rapaziada lá dentro de uma prisão e eles estão tendo um debate muito importante. Ô Armin, você não consegue tirar a gente daqui usando seus poderes de titã, não? É, até que consigo, mas é daqui direto pro inferno. Bom, ele não especificou se tinha que ser com vida, né? Depois dessa conversa toda, o Eren dá um grito e o Galiard, a Pieck e a Gabi já sentem a pressão dele se transformando em Titã. Aí depois disso aparece um monte de dirigível. É, galera, chegou o reforço de Marley, juntamente com o com seu Titã tá encoraçado. Dois contra um não ia ser o bastante, né? Pode vir uns três, filho. Enquanto o Eren tá ali lutando com o Galiard, a Pieck já se transforma em Titã e já tira a Gabi dali do campo de batalha. O Galiard foge dali porque ele é um puta de um covarde e logo a Titã Carroceiro também sai fora dali, porque o estilo dela é ser um camper maldito. Aí vendo toda essa situação, o Eren fica, hum, análise. O Eren, seguinte, 3 contra 1, um, né? Aí, né, tá ligado? Tu tá em desvantagem, tu vai tomar um couro, fi, e é melhor tu cascar fora, né? Mas o Eren quer mais é que se foda, ele quer mesmo, é uma trocação de socos sincera. Ele logo dá um parco de tal batelha e já parte pra cima do Raina que se transforma em titã lá no céu mesmo. Agora vamos pro terceiro round dessa luta clássica entre Eren e Reina. O Reina já dá uma sequência de socos no Eren, só que dessa vez ele tá bufado com essas mãos de cristal roubadinho. O Eren espera um momento e já dá um bem dormido toma. no Reiner. Ele também já toma, toma outro na fuça pra largar de ser besta. Esse daí não levanta mais nunca. Enquanto isso, o Galiard ataca tá o Eren por trás mesmo porque ele é muito é um covarde. Assim o Eren acaba sendo encurralado. É, acho que esse é o fim. O fim do Heine e do Galiard um Eren já ativa o hack Faz logo dois petinhos de titã Hum, dá até pra sentir o cheiro do churrasco A rapaziada ali já gosta de uma carne mal passada E já vai na emoção ali pra devorar os caras Aí do nada o Eren toma uma bala perdida E adivinha quem é Exatamente, o maldito camper É, Eren, agora você sabe porque eu não gosto de FPS O menino ficou até desnorteado depois dessa O Heine e o Galiard aproveitam essa oportunidade Pra sair dessa arapuca que eles se meteram Enquanto isso o tiroteio tá comendo solto ali Rapaz, as armas de fogo é muita pelona, mano Tá doido Os marleanos tão massacrando a Esse galinho. O gente tá louco pra comer o Eren, hein? Não sei não. O Eren Tô, já tó. toma logo outro balaço pra ficar esperto, já fica todo lascado ali. Aí depois ele ainda é espetado pelo Rainer. É, meu amigo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. O Eren está gritando demais, mano. Dá até pra sentir a dor dele. O que será que vai acontecer? Aí acaba o episódio. E o título do próximo episódio é Ataque Surpresa. Bom, agora não é mais uma surpresa, não é mesmo? O próximo episódio já começa com aquele negão soltando geral ali da prisão. Ele pede pros caras irem lá ajudar o Eren, porque ele tá tomando um pau lá em cima. Mas o pessoal ali tá meio em dúvida se deve ou não ajudar, porque tem toda aquela parada lá do planeta eutanásia e o Eren também tem sido muito babaca nos últimos tempos. Aí o Armin faz um discurso motivacional pra rapaziada se animar só que o discurso foi tão longo que até o velho ali ficou com sono. Depois disso os caras resolvem ir lá ajudar o Eren, porque o bicho tá passando mal. Enquanto isso, mesmo o Eren estando todo acabado, ele ainda continua lutando e já joga um monte de espinho pra tirar o Raina de cima dele. Isso mesmo, tá atacando tá caindo eles, menino Eren. Depois disso o Eren tenta se regenerar. Aí lá vem um covarde pulando pra atacar pelas costas de novo ele já toma logo um na fuça pra largar ser covarde. E ele já cai que nem uma bosta no chão. Esse daí não levanta mais nunca. O Rainer aproveita a oportunidade vai pra cima do Eren. Ele derruba ele ali no chão e já bota ele de quatro. E acho que o Raina vai comer o Eren, hein? Só que o Eren ativa o hack de novo. Põe a mão na boca do Rainer e já começa a rasgar a cara dele. Caralho, que anime violento, mano. E o Eren tá gritando pra desgraça. O cara tem até que tampar o ouvido para não ficar surdo. Aí o Rainer tá todo arregaçado ali. O Eren tá rasgando a cara dele todo aí do nada. Pô! Que desgraça O Raina acabou de tomar Uma pedrada na cabeça E olha só quem chegou Agora sim moleque Agora vamos ter Uma luta um pouco mais justa Eren e Zeke Contra Raina e Piek. De Pieck Na verdade Esquece o Raina Depois daquela pedrada Esse cara já deve estar tá morto certeza Aí pra começar A festa de forma elegante O Zeke já joga Um monte de pedra Nos dirigíveis Que já explode a porra toda A Pieck só moscando ali Já toma a pedrada também Mas ela ainda consegue Desviar no último momento E ela fica ali Escondida Pendurada na muralha É contra outro cara A distância você peida né Aí o Zeke ele começa a jogar pedra nos caras tudo lá embaixo Enquanto isso, o Eren tenta se levantar E já começa a ir de encontro com o Zeke O bichinho tá até mancando de tanto que apanhou Tadinho dele Aí a Gabi começa a falar que ela é um inútil Que não serve pra nada E o coach fala Hum, concordo Aí o Falco tá preso lá na cadeia Mas como de menor não fica preso nesse país Ele logo é liberado A liberdade cantou pro um monte de gente lá também É saidão, rapaziada Bora aproveitar Aí o Cone abre uma cela lá E esse velho ainda tá vivo, mano Pelo menos teve uma surpresa nesse episódio E lá no meio da bagunça Eles acham o comandante Pix, que é um véu safado lá que faz uns com as mulheres. Depois ele começa a organizar geral ali pra enfrentar o exército de Marley. E ele também fala sobre aquela parada lá do vinho. Quem estiver com a braçadeira preta, significa que bebeu o vinho infectado com fluido espial do titã bestial. Aí essa pessoa se lascou e pode virar um titã a qualquer momento que o Zeke gritar. E o Falco é uma dessas pessoas. Aí mostra a Mikasa se preparando. E ela tá lá apagando de superada, mas ela tá guardando o cachecol do Eren todo dobradinho ali. A rapaziada começa a subir as escadas lá, a mão no estilo Picking Bliders. Depois é proporcionado pra gente uma cena maravilhosa dessas, que poderia muito bem virar um wallpaper. A cidade tá queimando e a rapaziada tá ali, vendo o circo pegar fogo. Enquanto isso, a Helena travou fazendo tipo pose ali. Enquanto isso, o Eren continua andando em direção ao Zeke. Aí aparece o Raina na espreita ali, armando um arapuca pro Eren. Que cara insistente, mano, ele não desiste de jeito nenhum. O Raina já pega embalo, já vai na doida pra cima do Eren e toma pedrada de novo. Esse cara aí já virou freguês já, rapaz. A rapaziada ali subir aquele tanto de escada foi à toa. Quem tá precisando de ajuda mesmo é o Raina. O Armin fala pra rapaziada ajudar o Eren e o Zick. Que mesmo assim, aí a Helena mostra uma cara assustadora que deixa até a Micaça com medo. Acho que ela tá com ciúmes, hein? A Gabi e o Coach estão ali no meio da guerra e o cara já tá de camper, mano. Mariana é tudo camper. Lá mesmo, eles finalmente conseguem resgatar o Falco e acabam se escondendo dentro de uma casa. Aí a Gabi fica cheia de história triste e começa a chorar. Aí do nada o Falco manda um eu te amo. E, climão. Aí corta pra micaça de olho ali na parede já toma uma bala. Parece que a mina se esqueceu que tá no Rio de Janeiro. O Galiard conseguiu levantar milagrosamente, já vai correndo que nem doido pra parar o Eren já toma pedrada também. Rapaz, macaca aí não tem como não, hein? Tem que nem esse cara. Aí depois de derrubar todo mundo, o macaco fica lá esperando o Eren se aproximar. Depois disso, o macaco começa a ver uma fumaça e fica ali. Hum, análise. Os caras começaram a achar que a Titã Carroça tinha morrido, mas na verdade ela tava era fazendo uma tramóia ali. Aí o macaco desavisado já tomou um balaço pra prender a não nunca mais jogar coisa nos outros E o macaco cai lá de cima da muralha E quando ele chega no chão ele tá só o bagaço Aqui temos imagens do Zeke caindo da muralha em live action Tadinho do macaco, entrou em coma depois dessa Na verdade esse macaco aí é muito é fraco O Eren tomou dois tiros desse daí e ficou de boa Quer dizer, quase de boa E lá vai o Raina pra mais uma tentativa Bom, esse cara é persistente, isso eu tenho que concordar Mas a única certeza que eu tenho na vida É que o Galiard tá morto, olha como esse cara tá acabado Aí lá no ápice da emoção do episódio O Eren tá se arrastando pra encostar no Zeke E a tropinha do Falco também tá tentando Tentando chegar no Zeke pra impedir que ele use o grito e transforme todo mundo em titã. Aí o episódio acaba. Mas é isso. Deixem um like se vocês querem que eu continue analisando os episódios de anime nesse estilo. Obrigado por assistir e até a próxima.